Eu sou que eu semana passada Agora ah, mulher é em casa. É estado. Vou lá entregar meus currículos, trabalhar com Não tô botando fé, não 19 anos Quase na é Thank you. E o irmão Fernando, que Deus que te abençoa, fica à vontade no casa do Pai. Em nome de Senhor nome, Jesus. Jesus! E como é a igreja é boa? Visitante, seja bem vindo! Pronto, deixei alguma roupinha. Terminou a noite. Acho legal, Eu fui mais tarde ano, para começar a fazer exercícios. Então, eu vou fazer exercícios. Na semana passada, inclusive, semana, não, semana que vem que eu vou começar, inclusive semana passada eu falei a mesma coisa, que eu ia começar a semana. Aí, enfim, fui no padre de apetitivo, comprando uma coisinha e já falei. Cheguei na loja da minha mãe, gente. Olha o meu estado. Meu cabelo molhou todo. Olha isso. Olha. Minha blusa tava imunda, gente. Eu tirei e lavei. Porque aqui também não tem nenhuma blusa aqui dá em mim, não. Porque se não eu pegava, e ia lá, né? Só que eu peguei essa até molhada um pouco. Tava transparente. Só que já tá secando um pouco. Aí quando eu secar, vou lá entregar meus currículos. Porque esse ano eu vou trabalhar fechado. Ou não, né? Eu vou sim. Tô, eu tô profetizando na minha vida que eu vou trabalhar fechado. Olha, meninas. Hoje foi um dia e tanto, viu? Coloquei meus currículos só com... Não tô botando fé, não, né? Mas, se Deus quiser, eu vou conseguir, sim. Eu coloquei nos lugares que estão pegando gente, né? Mas, eu vou... Vou ver o que eu faço, né? Porque... É. Então, eu vou esperar um mês pra ver se eles me contratam. Se daqui a um mês eles não me contratar, eu quero ir embora pro BH. Isso é uma das minhas metas de... Diga, de isso. Uma das minhas metas de 2023. Eu quero ir embora pro BH... E é isso, eu quero viver a minha vida, eu quero... É isso, 19 anos, lacrosse. Daqui 10 dias, eu acho que eu não... A ah, não ser, dia 11 eu vou fazer 19 anos. Oi gente então Nossa, tá... meu Deus pronto vamos ver é acho que tá escorregando ainda né tá tentar aqui deixar assim é então ontem eu apareci quarta-feira hoje é quinta-feira e ontem eu fiz muito crochê olha só eu tô quase na minha blusinha Olha que gracinha. Tô terminando de fazer a outra manguinha aqui. Tô terminando de fazer a outra manguinha aqui, gente. Vai ficar muito bonitinha. Vou terminar amanhã, vou mostrar para vocês, tá? Eu tô aqui na loja da minha mãe. Vou ficar aqui no meu cara de tempo. Gente, eu não mostro muito. Porque, tipo, ninguém na minha casa sabe que eu tenho YouTube. Que eu sou vlogueira. Aí, eu não gravo muito lá. Porque eu quero que ninguém saiba também. Porque eu tenho vergonha. Se alguém souber, eu vou parar de gravar. Então, é melhor deixar assim. Então, depois eu volto. Mais novidades. Gente, eu tô um horror. Meu Deus, eu fiz uma batida Olá, galerinha. Acabei de tomar banho de sexta-feira. Acabei de tomar banho e hoje é o último dia que eu vou vlogar pra vocês. Amanhã eu vou tirar esse vídeo pra não poder postar segunda-feira. Então eu vou fazer vlog... Cinco dias na semana. Segunda, sexta e a segunda-feira eu vou postar meus vlogs. Vai ter vlog até o final do ano, gente, se Deus quiser. Fiz a próxima embutida. E <risos> zonto, gente, com a bosta. Vamos embora, só você falar. Mas tudo bem. Meu cabelo que aqui na frente, vou lavar ele daqui a topo. Vou lavar ele e minha blusinha do crochê, gente, tô terminando. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Não sei se... Eu acho que não vou acabar nesse vlog. Talvez no próximo vlog vocês venham. Mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que tá. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal e dê like, por favor, Vai me ajudar muito, muito, muito, muito. Comenta o que você acha desse vídeo e novas sugestões para eu poder gravar, ok?